Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Capricórnio. Já deixei aqui posicionado os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos dar início aqui a nossa leitura. Vamos saber como está o momento de Capricórnio e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Inteligência. Vamos complementar com esse outro tarot dos anjos. Deixa eu tirar aqui da luz. E complementar com esse outro tarot também. Capricórnio, essa carta da inteligência é uma carta que fala de olhar para dentro. Porque só olhar para fora não ajuda de forma completa. Até porque o mundo é muito grande e às vezes o que você busca está longe. Mas, se olhar para dentro, você encontra o que busca, e até com mais rapidez. E não há nada mais inteligente do que mergulhar dentro de você. E a carta da imperatriz é isso, encontrar esse poder interno e colocar para fora como um nascimento, e aí sim, depois você vai se dar bem do lado de fora, seja em um ambiente novo, onde envolva outras pessoas, se alinhando no mesmo propósito que o seu. É como se você estivesse escondido ou escondida, talvez depositando a sua expectativa em outras pessoas, pressionando elas, pressionando a vida, e isso faz com que a sua energia, o seu esforço, seja em vão, porque você está gastando essa energia de forma contrária a você. Fazendo com que você se machuque, sinta tristeza, passe por momentos ruins e muitos desgostos. O momento pede não buscar fora, mas uma busca interior, um autoconhecimento para que a sua luz te ajude a enxergar o caminho lidar com pessoas que aparecem ou estejam em sua vida, curar o seu coração e conseguir caminhar de forma mais leve, que te traga benefícios internos e te ajude de forma inteligente a filtrar o que não é necessário na sua vida. E vamos trazer também um cumprimento com o oráculo. Deixa eu pegar... Nave espacial Não tenha medo de cantar Você pode é, Estar buscando fora Por crenças limitantes Do que o mundo jogou em você De que você não pode ter voz Não pode é, ter essa conexão interna de modo que ela transborde para fora. Sua voz é poderosa, não perca essa oportunidade de mostrar o seu eu, o seu eu verdadeiro, tá bom? Gratidão.